E aí, 2022 começou a declaração de imposto de renda, já vai ficar sendo válida agora a partir do dia 7 de março, vai até o dia 29 de abril, o prazo já é um pouco mais estreito do que no ano passado, e você comprou imóvel aí em 2021. 2022, agora em janeiro você comprou... É preciso declarar? Não é preciso declarar? E você que já tem imóvel há um tempão atrás, já comprou e não tem na declaração de imposto de renda? Você sabe se é importante você declarar ou não é? Obrigado. Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui? Então fica comigo. E se você não é inscrito aqui no canal de Paraquedas, já vai se inscrevendo aqui, porque dessa forma você me ajuda demais e contribui para o crescimento do canal e me motiva a fazer vários vídeos aqui assim como esse. Então bora para o vídeo. Fala pessoal, para você que não me conhece, eu me chamo Márcio Guimarães Estava tomando meu cafezinho aqui antes de começar o vídeo Eu sou corretor de imóvel, sou investidor e ajudo pessoas a comprar um imóvel A conseguir uma renda melhor para ser aprovado no financiamento E o vídeo de hoje eu quero aproveitar né, este momento de, de imposto de renda Que muitas pessoas têm essa dúvida Eu vendi um imóvel agora, no mês passado, agora em é um mês de fevereiro e a pessoa não sabia se tinha declarado, é, se precisava declarar, o que, que ela ia fazer com o ganho ali do, de capital é, da, da venda do imóvel. Na verdade, esse imóvel não era dela, ela comprou no nome de uma outra... Melhor, o imóvel era da mãe dela e a mãe dela comprou no nome dela ela precisava repassar. Uma confusão do caramba e é justamente por isso eu decidi gravar esse vídeo para falar com você que tem imóvel. E aí... O teu imóvel ele custa 200.000 mil, 150, 180, 300.000 mil, 500 mil, 1 milhão. Qual é o valor do imóvel se é ou não preciso você declarar o imóvel? Ou melhor, declarar o imposto de renda. Declarar o seu imóvel no imposto de renda. Você sabe como é que funciona isso? Vamos lá, gente. Essa é a dúvida muito comum das pessoas que tem imóveis, né? E não sabem, né? O que que elas fazem se declaram ou não no imposto de renda? Bom, primeiramente, você a, a primeira pergunta é: você está obrigado é, dentro do padrão? Que, que, a, que a Prefeitura, que a Receita Federal exige para declaração de imposto de renda, qual que é esse padrão? Bom, primeira coisa é, você teve rendimentos, eu não vou nem falar anual, as pessoas chegam lá e falam assim, ah, você teve rendimento, rendimento anual de 28.559 você, pô, cara, não ganhei nem... Você te, ganhou mais do que reais por mês? Se você ganhou mil se você ganhou mil se você ganhou 3.000, Todo mês, você com certeza no final do ano você vai precisar ter pego do dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro e somar todos os seus ganhos né, tributáveis para ver se você ultrapassa esse limite. Se você ultrapassar esse valor de 28 mil aí, 28 mil, deixa eu ver aqui, 28.559,70 centavos. Você é obrigado a declarar imposto de renda. Aí, se você é obrigado a declarar imposto de renda, não importa o, o, o imóvel que você tem, o valor ele pode custar um imóvel de 50 mil. Reais. Você vai ter que declarar ele agora em 2022, que é do exercício de 2021. Entendeu? Se você não ganhou é, este valor por mês e comprou um imóvel em 2021 agora você não é obrigado a declarar no imposto de renda, ou seja, você não é obrigado a declarar imposto de renda e, consequentemente, não precisa você declarar o teu imóvel. Tá dando pra entender? Pra ficar mais claro ainda pra você, é assim, ó, imóveis abaixo de 300 mil reais, você não é obrigado a declarar no imposto de renda lá naquela aba de bens e direitos. Desde que você não tenha ganho mais do que 2.370. Vamos arredondar, 2.380 por mês no ano de 2000, por mês no ano de 2021. Guimarães, se eu sou, se eu tenho já um imóvel, eu comprei ele em 2018 e ele custou lá 350 mil. Eu sou obrigado agora em 2022 declarando imposto de renda? Sim. Você já era para ter declarado lá em 2019 o seu imposto de renda, porque ele ultrapassa os 300 mil, tá? Então, se você não fez isso, é importante você buscar o contador, ou você fazer a, a uma coisa errada que as pessoas fazem, é declarar agora, né? E aí você vai ter um, um ganho de capital muito grande agora, e com certeza você pode cair na malha fina. Mas se você comprou lá em 2018, você tem que ir na tua declaração de 2019 e colocar lá certinho quanto você deu de entrada, quanto que você pagou, ou seja, você precisa declarar no imposto de renda o valor de custo do imóvel, o valor que você comprou o imóvel, o valor que ele vale. Não é o valor de mercado, não é o valor de avaliação, não é o valor se você financiou o total do valor que você vai pagar lá. Não faça esta... Burrada, vamos dizer assim. Se você comprou lá um imóvel de 301 mil reais em 2018, em 2019 você deu lá 50 mil, 60 mil, 20%, né? E financiou o restante. Então lá no Bens e Direitos de 2019, você vai precisar fazer esta correção e colocar que você comprou um imóvel no valor de 301 mil reais, que você Pagou lá, comprou um apartamento ou casa ou terreno, ou qualquer coisa, você pagou 60 mil de entrada e você tem lá tantas prestações, financiou em tanto tempo, tem tantas prestações aí abertas e tal. Isso tudo você vai precisar fazer em 2019, em 2020, 2021. Você vai declarar agora em 2022 como está essa situação se você comprou o imóvel lá em 2018, acima de 300 mil reais. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela que você vai, que você vai vai aparecer para você aí, caso você esteja fazendo sua declaração, você não vai pedir para um contador fazer. Então quando você entrar ali na sua na sua tela, ali embaixo onde tá bens e direitos, tá? Não é em dívidas e ônus, mesmo que ele seja financiado, é bens e direitos onde você vai fazer a declaração. Vai ter ali o código, ou seja, geralmente ali você está comprando um apartamento, ou uma casa, ou um terreno, né? Então o código 11, 12 ou 13 que você vai selecionar ali é, pra para fazer a sua declaração de imposto de renda. A outra informação ali é onde, a localização, onde que você está comprando. É no Brasil? É, é, é, é em outro país? É no Canadá? Então, ali no Brasil, o código, ele é o 105, né? E, bom, nas outras informações ali que você vai precisar colocar, é se ele tem inscrição municipal, se ele já tem uma bits, se já está pronto, tal, você vai colocar a inscrição municipal, a data de aquisição. Além de discriminação, você vai informar é, justamente se ele é financiado, qual banco que você financiou, qual a taxa de juros foi financiada, quanto tempo, o máximo de informação que você puder colocar ali nesse campo é onde você vai colocar, tá? É, ali, logador, endereço, é, número, complemento, todas as informações que, que ajudem né, a Receita a ter informação sobre o teu imóvel. Ali uma dúvida muito é importante, as pessoas têm bastante ali, é na área total do imóvel, tá? Se está comprando um apartamento, é área total, não é a área útil, tá? Área total, ou seja, conta tudo, condomínio, toda a área total, garagem, você vai precisar declarar. Se é um imóvel, é uma casa, é área total do terreno, não é apenas a área total construída, tá? Selecione a unidade ali é de medida, que é metro quadrado, e se ele tem registro de imóvel, coloca sim e não. Então essas informações é super simples, não é nada difícil. Se você for obrigado a declarar o seu imposto de renda, é nesta aba que você vai colocar as informações do seu imóvel para que você não tenha problema. Ah, e aproveitando, se você precisa comprar o seu imóvel, está em dúvida de como comprar o imóvel, ou está já comprando, não tem algumas informações, eu tenho aí, aqui vou deixar o link aqui embaixo também desse vídeo, informações que eu posso te ajudar fazendo na minha consultoria, posso validar muitas informações, te ajudo com várias informações importantes, até na, desde a na negociação, na escolha do imóvel, na compra, o que, que você precisa verificar no imóvel, quais são as documentação, quais são as Taxa, como você vai ser aprovado no financiamento, eu ajudo você a se organizar para você realizar esse sonho. É só você clicar no link, falar lá comigo, vou te passar mais informações a respeito da minha consultoria. Mas se você não comprou nenhum imóvel acima de 300 mil reais, não precisa se preocupar desde que você não seja obrigado a declarar e para você saber se você está obrigado ou não a declarar, eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo quais são as obrigações tá Quais são as obrigações para que você possa fazer que você precisa para que você tenha que declarar o teu imóvel independente aí né do valor Mas não, em juros não é um bem você vai precisar se você é obrigado a declarar você vai precisar declarar ele na parte de bens mesmo ele estando financiado é só você colocar as informações de financiamento ali taxa de juros tudo bonitinho e atualizando todos os meses se você não for fazer isso for pedir para um contador peça para o contador com certeza ele vai ter essa informação e ele vai fazer tudo muito bonitinho para você gente eu esqueci de falar uma coisa muito importante nesse vídeo eu queria fazer um adendo e colocar ele aqui é, que eu acredito que possa ajudar muitas outras pessoas também. Bom, se você vende um imóvel e você tem aí, se você comprou ele por, vamos lá, 100 mil reais e você não era obrigado a declarar o imposto de renda na época, você vendeu ele hoje por, sei lá, 300 mil reais ou 200 mil reais, você tem um ganho de capital de 100 mil reais, tá? Ou seja, você automaticamente é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda porque você teve ganho de capital, tá? Você só não vai ser obrigado, você só não vai pagar imposto esse valor do ganho de capital, a imposto de renda, se não me engano, acho que é de 27,5%, tá? Se você comprou por 100, vendeu por 50, você vai ter um ganho de capital de 50 mil. Você vai pagar imposto de renda, eu falei sobre isso no vídeo passado. Você só não paga imposto de renda se você, dentro de até 180 dias, comprar um outro imóvel, tá? Reinvestir o valor. Então, comprou por 100, vendeu por 200, ganha em capital de 100 mil. Esse 100 mil, você vai precisar pagar imposto de renda? Não, desde que você compre um outro imóvel, né? Obviamente, utilizando lá os 200 mil, você compra um imóvel lá de 201, Mil, 205 mil, 250 mil, trezentos mil, não importa, se você investir todo este valor na compra do imóvel, declarar tudo bonitinho, automaticamente você não vai ser é, preciso pagar o imposto. Vai precisar declarar, óbvio, porque você teve ganho de capital, mas não vai pagar nenhum imposto. Era só essa informação que eu queria passar aqui para você. Espero que seja útil. Então, resumindo, você é obrigado a declarar o seu imóvel no imposto de renda? Não, desde que ele não seja maior do que 300 mil reais. Você não é obrigado. Mas, se você... Mesmo que você tenha comprado ele por menos de 300 mil reais, mas você esteja, como está aqui na descrição, dentro daquela, daqueles itens que eu vou colocar ali embaixo, que, que é obrigado a declarar, independente deste valor, se ele é 300 mil ou mais ou menos, você vai precisar declarar sim no teu imposto de renda. Entendemos? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você... Coloque aqui que você gostou do vídeo, se inscreva no canal para que você possa receber as notificações quando eu postar vídeos assim como esse. E claro, dessa forma, você contribui para o crescimento aí do meu canal para alcançar o maior número de pessoas que têm dúvidas a respeito da compra do imóvel, de como ser aprovado no financiamento. Um grande abraço e te vejo na semana que vem, no próximo vídeo. Tchau, tchau. É um vídeo simples, outro maior problema, pode te dar muito problema. É, cara, tem um monte de coisinhas aí, prestando o seu nome para compra de outro modo.